Enquanto não vamos um despertar em massa nós vamos ver o Jesus falou. O mundo nos aborrece, mas também me aborreceu a mim. Porque, aconteceu comigo, várias vezes a gente está fazendo meditação de horas lá sem serenidade e tal. primeiro que encontra, você vê aí como é que já foi o dólar, não sei o quê quer dizer, a pessoa quer estragar em um minuto um trabalho de horas ali. Se a gente for é, é, levar a sério, Pois é, por isso que eu, eu adotei a ideia do que beleza É mesmo, é, é absurdo, só ele vai embora, eu vou pra fora. Então, Jesus falou, não, desistais cais vão e concordem com o teu adversário. A gente não sentia aquela emoção na é, hora. É. Né? É, é triste, é exatamente é. Exatamente, diria a boca pra fora. É o caso, por exemplo, eu, até eu, eu falei sobre isso uma vez, né, a pessoa recebeu a notícia o filho, dela, mulher recebeu a notícia pro filho, eu notícia pro filho porque, assim, diferente de energia aqui. A criança não passou na escola, não passou a é, é seu filho. Uhum. Aí já é diferente, O que mexeu. Mas essas coisas servem a mostrar o grau de envolvimento que a gente, tem, a gente permite. Né? A notícia é a mesma. O grau de, de abalo que ela deixou dentro da gente, nós permitimos. Isso aí é, é um. Como é uma aplicação constante de princípios, né? Mas baseados em alfa de verdade. É né? Não é se tornar frio. Se lá contou que o filho dele morreu atropelado e ele deu risado. Um que Deus é tudo. Mas é, saber que se sempre se, se, se, se, se lá fosse considerado como real, se não fosse atropelado, não ia durar mais de 100 anos também. Mas eu tenho que cair no, no realismo da verdade. E, e no realismo da transitoriedade da aparência. Às vezes, as pessoas, um lá, então, a gente vê com o negócio lá, a gente vê esse programa aqui agora, que acontece é, na pessoa de uma criança, que nunca foi para o programa. que é sorte a criança. Então, aqui, é ali. Mas a gente vê direitinho a ilusão trabalhando. Aquela tristeza, aquela alegria, porque aqui sem anos, não tem nem quem achou e nem a que foi achar. Então, esse. esse, esse foco direto para a realidade de chegar aqui aquilo real é, perfeito isso <coughs> aqui é transitório deixa aí a, mãe, a mente porque a, aquele vai bem nosso da mente fica preocupado, fica alegre, fica triste fica preocupado, fica alegre, fica solidário com aquele, sofre junto e fica com esse monte de, de emanado humano em vez de, de tirar o outro da ilusão fica mais um entrando tá? esse é esse o ponto se Jesus ficasse aqui, um lá fica lá, eu, ficava, eu comecei a chorar também. Mas isso é uma que pena. Quer dizer, a mensagem vem para libertar. Então, a pessoa tem que ter né? aquela frieza entre aspas, para que o amor real, que é Deus, se manifeste. Mesmo que leve tempo, né? você entender. Então, o que a pessoa chama de amor, né? a gente chama de emoção. que o que ser sem Em que sentido, assim? Ah sim, aqui é eu falo, abri a externa, né, abri é a concessão externa. É. A pessoa, se a pessoa me contar, por exemplo, mostrou. desapareceu uma criança, é, apareceu uma vez lá, conhecida, ligou lá que fique, filho fugiu de casa. Eu sei que não pode dentro de casa porque não é aquela questão da unidade, é Olha, não pode ninguém de casa. Não, o meu filho fugiu de casa, aí vem aquela história Ele só fica até ontem está aqui do meu lado, hoje não está mais é, tipo de coisa, né? Então a pessoa que vive todo aquele drama drama, que a gente vai fazer meditação para saber o que? Que a é atividade que quem está colocando todos os seres na ordem Então, não importa, as pessoas precisam entender uh, aquilo que eu coloquei Nada acontece por acaso Se nós estamos conscientes de Deus é Porque a base é esse Deus mesmo se Deus existe, ele tem que estar ciente de tudo. Se Deus existe está ciente de tudo, a ordem divina está presente toda parte. O que, que significa isso? Que cada ser está onde deve. Ah, humanamente, o aconteceu? O filho está O e sumiu. Se eu estou consciente de que Deus é a ordem divina manifesta, eu não vou esquecer esse filho que desapareceu. Vou lembrar disso para mim. Agora, o tempo que esse filho, na aparência surgir coisas que a vida ou, ou não vai surgir, não me interessa. Porque o que interessa é que vai ser cumprido o objetivo pós-víndico. Né? Vamos supor que aquela fuga, aquela comida, aquela criança, tem proporcional, por exemplo, é, o conhecimento desse princípio guarda muito como foi o caso. E depois que, que apareceu o filho de semana, ah, é obrigado, apareceu meu filho. Eu falo, o filho nunca tinha subido. Não, agora estou contente de estar do meu lado. É, um dos textos é como é, que o filho foi o objetivo real manifestar o ensinamento. E, todos os, os acontecimentos humanos são por trás daquela ação divina. Não, tem, não, tem, não tem. nada é para tirar casa. Nada é para tirar Nada é para tirar Nada por acaso. Tudo é Deus e nada por acaso. Quando nós conscientizamos que Deus é tudo e nada por acaso, vai acontecendo em harmonia. Quando é, nós colocamos a dualidade na mente, nós enxergamos dualidade no mundo. Se nós achamos que tem bem e mal no mundo, é aquilo que nós vamos vivenciar. A pessoa que aceita o bem e o mal, entende que é bom e que é mau. Tá Quando a pessoa que, que transcende esses conceitos Expectativo. Cada dia é cada dia. Hoje está bom desse jeito para mim, amanhã está bom desse jeito para mim. Não, é diferente. Mas é bom do mesmo jeito. É melhor isso do que melhorar. Aqui o que a gente pensa de ser melhor, aqui vai é ser incorporado naturalmente. Sem esforço, sem perdido. É, Deus existe é, e está Garantindo mesmo uma ordem global. É a questão de perceber isso. É o, que o ser humano precisa fazer, perceber. Senão, você se debatando. com as forças físicas e mentais, chegar esse café, chegar esse ah, é ordem, né? não chegar a estar que tem Não, mas tem que fazer meditação primeiro. Isso, sim. É Aí que está. Eu não, eu não consegui fazer minha vida de virar, virar, virar constante sem meditação. Mas também não consigo sem fazer meditação. Só tem a vontade só. É, então, mas é, é que está, é, a própria vontade de fazer a meditação vem de dentro também. Né? Mas eu tenho uma época que se eu tenho uma dificuldade que é Olha, Depois eu, depois que eu nunca aconteceu, depois que eu comecei isso aqui, passar aquele meio de passeio. Então, eu não consegui ficar mais. Uma que... É, acontecia aquilo, né? É, eu era obrigado a fazer porque eu chegava todo animado, nos lugares todos que as pessoas, as pessoas não faziam, pelo tal do campingismo, a energia né? não sentia nada bem com a vida. Obrigada a fazer não sei que Perda facilidade Então é normal, é normal para todo mundo Aconteceu, ali vários autores falaram, isso daí é normal Comigo não aconteceu, mas o normal é, é, é Você passa por fases, né? interesse e desinteresse eu estou quase 20 anos nesse negócio. Eu tenho pessoas que, no começo, 20 anos atrás, lá ficavam, pessoas que, em diversa sala, assim, isso daí, é uma série mesmo. Só, depois de 3 anos, a partir de outros rumos. Mas, esse é um caminho sem volta. Quando a pessoa partiu, é, aparentemente, deixou de lado isso daqui, vai voltar. Mas é outro caminho. É o Otávio, tem e pessoas que me preocupar com parentes O doido que eu fui, também leio isso aí Eu fico doido, isso, tá? e eu, doido e eu sempre falo para uma pessoa Ficar doida pra fazer a broca Como Jesus falou Segue me em mito, né Cada um se ocupando consigo próprio ele Vai ser a luz ali E todo mundo vai que chegar nisso ali Não tem outro caminho Se tivesse eu já teria descoberto a atrás de tudo quanto é coisa aqui Inclusive para facilitar para facilitar a própria meditação. Porque, depois de certo tempo, todo mundo encontra o seu caminho de fazer a editação, tudo se satisfaz. Mas é, o meu objetivo era sempre conhecer todos os autores para ver se alguém lançasse uma outra novidade para ficar começando. Então, acontece que até de vir para mim mesmo, que é isso que eu falei hoje, é, vou colocar meu texto. Isso daí. Bom, deixa eu ver aqui, o título é ceder à totalidade de Deus. É né? um caso assim. Se Deus é tudo, a pessoa medita. Se sabe que Deus é tudo, ele resolve aquilo com força de executar. tipo uma tarefa, né? Agora ceder à totalidade de Deus já leva a, a submissão a algo que ele logo reconheceu de real. de ser. Deus ser o todo mesmo. Então, desarma a mente, né? Uma coisa que o pessoa encontra, Desarme a mente para medir de raro. Então, terças e feiras, oito e meia às nove, quinta, nove e meia às dez. E qualquer dúvida, só bater o fio lá ou escrever. Ah, é. Ah,